Hey guys, what's up? Aqui é o Marcena uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip, uma dica rápida de inglês com conteúdo relevante que você vai utilizar de fato no seu dia a dia quando você estiver falando inglês. Me diz aí, você já viu ou ouviu essa expressão que vai aparecer aí na tela? Você sabe o que, é que ela significa e como pronunciá-la? Então acompanha aí o vídeo que eu vou te falar. Gente, a pronúncia correta é let bail, let Bail, do jeito que está vendo escrito aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. Gente, ela é usada para quando você quer falar assim, cai fora, sabe? Ah, bora cair fora daqui, let's bail, bora cair fora daqui. Aplicação numa frase: Man, this party is boring. Let's bail.